É a chance de termos Yumi Vega de novo? É a Yumi Vega de novo. É um sinal. Rumo aos 2k de Caliça Trash. Vem. Vem de Caliça Trash. Eu gostei do otimismo da Yumi. Orem por nós. Relaxa, minha filha. O, o que mais dá medo ali é o eco, né? Nem a Caliça Trash. Double Exhaust não sei se seria uma ideia aqui, hein, Yumi? Meu Deus, o plot twist. É Tristana, The Carry e Caliça Mid. <risos> não é, não. Nossa, mas Tristana, Mid de Rio? Que medrosa. Caliça de Cleanse. Graça. Pessoas aprenderam que Cleanse é melhor contra Vega? Ah, Sim, quando mostra o AP no lado esquerdo já conta os stacks do que? Se você quer ver as stacks do que não, né? As stacks são da passiva. Você ganha stack acertando qualquer skill. Em champion ou dando last hit com o Q. Mas a, a, o AP você ganha a passiva, que fica as stacks em cima do da barrinha ali, mostrando. Mas é. Uma coisa também que o Veigar Ganha com as stacks é a redução de cooldown no W Exaust é mais chato, eu acho, de jogar Não, não, não. Cleanse é mais forte Mas Exaust é mais chato, eu diria que é assim Mas eu acho que o AD se sente meio mal de pegar Cleanse. Eu, eu sempre que eu tenho que pegar Cleanse Eu me sinto meio, meio mal. Porque, por exemplo, contra o Lee Sin, contra o Kled, contra o Rumble É uma spell a menos. acho de Veigar versus Silas Mid, horrível pro Veigar. Mas tem matchups piores Catarina é uma matchup muito impossível pro Veigar Catarina só perde se ela for um bot E mesmo assim tem chance de ganhar. A cada 50 Acúmulos de poder maligno fenomenal, o tempo de recar Carga dessa habilidade reduzida em 10%. Caramba, já começa causando 150 de dano. Ih, a é Kalista mid mesmo. Mas ela veio de 15%. Ah, desculpa, mas é que realmente não tem como dar um bom lixo de Veigar É muito lixo. A tá dia ela vai puxar. Tudo bem. Nossa, mas a gente perde uns minions aí na primeira wave, mas nada demais. Bom, então eles não tem Cleanse E a Kalista tem uma spell inútil no mid. Que bom. O que ela pensou que fosse mid Veigar, Será? Rumble top, Kled Yumi bot? É possível. O Trash tá louco pra puxar a gente. Olha que danado. Tá louco pra matar a gata e o Veigar A gata e o gênio do mal. Assim, em último caso, se a gente for tomar o Hulk, eu posso dar, botar a caixa e a Tristada não pode pular. Não é tão grave. Acho que morrer a gente não morre, mas perde vida. Eles estão deixando a gente puxar. Vamos <risos> embora, gata. Azedou, azedou. Ih, meu Deus do céu. <risos> Vambora! Pro... <risos> corre, gata, corre! <risos> Azedou, gata. Putz, a terceira pegou experiência sola, dá até quase 5 já. Ah, não foi bom isso. Eu tô sofrendo hoje. <risos> Meu Deus, <risos> deixa quieto! Esquece! Vamos pro... Deixa sair, deixa sair quieto. Meu... <risos> Vambora, recua. Ninguém viu nada. Deixa que. <risos> Pô, pelo menos o Drago ele podia ter feito. Ah, de jogar com o Yubi no time é isso, né? Crash sai e a gente não consegue hein? só matar a mulher. Que isso? <risos> Entendi. Entendemos. Se a gata tivesse apertado algum dos botões dela de spells, a Tristana teria morrido. Mas vamos deixar isso pra outro, outro filme. Vamos deixar isso pra outro momento. Qualquer um dos dois botões funcionava. O Ignite seria mais poderoso. Pra qualquer um dava bom já. Pelo menos a gente trocava aqui, ó. Seria interessante. Qualquer um. O Ignite me deixaria bem feliz. O Ignite me deixaria bem feliz. Foi um belo setup, foi um bom horizonte de eventos. Ficaria feliz se tivesse pego pelo menos uma kill, mas tudo bem. A gente eu consigo entender um pouco o sofrimento do Rumble, porque de fato jogar com o Yumi no time tem esse problema. O outro suporte faz o que ele quiser no mapa. Muitas a vida de todo mundo. Pelo amor de Deus. A prisão dura 3 segundos. Ou seja, às vezes é melhor você tomar o, a skill do que ficar andando de um lado pro outro, igual uma barata tonta. Meu Deus, chegou 30 pessoas ali na cabeça do. Nossa, boa. Fechou minha caixa, safada. Esse, ara... Esse cara tem arauto. E tem item já. É melhor a gente não fazer nada com ele. Quem que a Kalista botou a maldição? Por que, que Veigar pode fazer isso? Morgana não pode Kennen não pode. Eu ia perguntar se eles tinham perdido o Arauto, mas obtive minha resposta. Esse setup tá errado, não faz sentido o Rumble tá mid ainda. O Clash tá top. Um dos dois tá errado. Tá me dando isso? Acho que tá. Muito obrigado, Lissin. Deus abençoe. É um meijai bem comprado. Hum, tô com medo. Meu Deus. O gelinho é muito quebrado, vai tomar banho. Vixe, corre, gata. E salva, Rabo! o que é isso? Tem um coed ali? Vocês querem lutar isso? Eu não quero, não tenho nada. Morte! <risos> <risos> Ah, não vale ter flash ainda nessa altura do campeonato Minhas stacks Ah, não, não foi o Champion que foi a pele, foi a... Foi o gelinho aqui Aqui foi o gelinho. Tá, a caixa também, mas o gelinho. Frankled! <risos> <Run>, Nossa! <risos> Veiga Licin é o novo Veiga Recarim. Eu daria sua renda se vocês acho que acabou aqui. Tomara que não, eu quero ver até onde a gente consegue ir de AP. Eu ainda não sei quem que a Kaliça tá com a. com a alma. Eu não via lutando ainda, vi. Ah. Ia ser engraçado, mas eu não tinha esperança de matar, não. não tem Humana Posso aí dar um gelinho só Vão passear Vem gato Errei é meu W no Thresh Twist Chutão. Nossa. Ai meu Deus. Ah, tá no eco. Descobrimos. Pra onde a gente tá indo? Isso aqui não parece muito bom. A gente tá forte, mas vamos com calma tenta <risos> <risos> Não aqui <risos> eu. no oficial. Eu não vi quanto de AP a gente tava ali no fim. Deve ter pego 1.3, 1.4. Mas acho que 1.3. Um raio.